prometido, não é? tínhamos prometido que fazíamos o ONU e depois vinha aqui o Corsão, andamos aqui numa edição que eu pelo menos nunca tinha visto nenhuma, acho que em Portugal não há muitos carros destes edição NURBRINK, estamos num Corsa OPC edição aí De vez em quando há aqui uns tirzinhos para buscar.